Olá! No vídeo de hoje é sobre a lista de material deste Drone Racing e já sabem, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, assim sempre a compartilhar e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajudam o canal a crescer. Antes de começar a minha lista de materiais que usei para construir o meu drone, quero já responder duas ou três questões que possam vir a surgir. A primeira questão é, não é preciso ser exatamente este material que eu vou aqui falar. Porque o que interessa aqui é as características do material. Não quer dizer que tinha que ser da mesma marca, do mesmo formato. Eu usei o um material que tinha aqui algum em casa e outro que comprei que achei que estava a um bom preço e assim adquiri o material. Há várias maneiras de construir um drone racing. E eu só estou a mostrar uma dessas maneiras. Pode não ser a mais certa, mas também não quer dizer que seja a mais errada. É a maneira que eu sei construir um drone e quero passar para o vosso lado os meus conhecimentos de como construir um drone corridas. Podem usar outros motores, podem usar outras hélices, outros frame, outro tipo de baterias, outro rádio, outras controladoras. Eu só estou a demonstrar como se consegue chegar ao produto final desta maneira, mas há várias maneiras para chegar até ao produto final. Depois de ter respondido estas duas questões, vamos começar pela lista de material. Ora vamos começar pelo frame. Eu comprei este frame de 214 mm, o QAVX214, assim já adiantei trabalho. Mandei vir logo o frame, a fita e aqui a placa distribuidora. A seguir comprei aqui 4 motores da Race Star de 2205 de 2300KV como aguentam baterias de 3 a 4S acho que é qualidade de preço, são os motores bastante razoáveis ao fim de meio ano, de muita pancada, já se nota ali algumas folgas mas eles não estão ali a voar a seguir comprei muitas hélices hélices aqui de 50 a 42, de 5 polegadas onde tem várias cores eu comprei uma carrada delas de cores diferentes mandei para aqui um stock de hélices, foi uma coisa louca mesmo eu aqui na controladora comprei uma SP Racing F3 com OSD já integrado, que é assim é menos uma dor de cabeça que temos, de estar a soldar, a programar, aquelas coisas todas. E usei a versão Acro, porque eu quero ser perfeitamente, assim pouco aqui já há alguns trocos para comprar mais hélice, por exemplo. A seguir, para quem não comprar aqui a placa distribuidora, juntamente com o no frame. Tem aqui também uma opção. Por acaso eu comprei esta e depois também comprei a outra por causa de outros projetos. Mas isto é para quem não comprar já com o frame. Porque quem escolher outro tipo de frame não vai provavelmente vir com a placa. E assim tem que comprar a parte. Já posso tirá-la daqui. Ora, a seguir temos aqui o nosso VTX o nosso transmissor de vídeo. Tem aqui uma coisa engraçada que podemos mudar a potência. Onde tem 72 canais, funciona a 5.8 GHz. É um preço razoável e é muito leve. Fácil de usar e funciona muito bem. Passando aqui à câmera, temos a nossa Foxeer. Aqui a nossa micro na segunda versão já. Eu usei esta Foxeer, aconselho do canal FPV Portugal. Quem gostar muito de racings ou quem quiser saber mais sobre racings, passe por lá. Tem uma, também uma Foxeer, mas é a Pro. A Micro Pro, V2, algo assim do género, que parece ter um pouco melhor qualidade que esta. Para verem a qualidade desta imagem, no meu vídeo anterior, a introdução, quando estou a mostrar o drone a voar, o segundo drone, porque existe o primeiro drone, que é aquele, que está aqui assim, atrás, e este é o meu segundo drone, de corridas. Este segundo drone, eu estou a filmar com esta câmera. E comparar uma imagem com a outra, a Pro parece ser melhor. Por isso, em vez de escolherem esta, escolhem a Pro. Mas eu vou deixar aqui em cima o link do canal do FPV Portugal e assim vocês vão lá conferir o que eu estou a falar. Que a Pro é melhor que esta. Mas mesmo assim resolve muito bem quando apanhamos boas promoções. Porque quando aparecem boas promoções que os preços muito baixos vale a pena comprar. Quando os preços já não estão tão convidativos compensa comprar outro tipo de material. Ou esperar que os preços voltem outra vez a descer por uma promoção. Para a seguir. Eu comprei aqui um ESC 4 em 1, se há problemas por ser 4 em 1, como normalmente os ESCs queimam bastante, eu no meu outro, naquele, não tenho qualquer tipo de problemas com o um ESC, já tem muita queda e os esques estão ali ainda a funcionar. Por isso eu acho que não há grandes problemas, que estes ESCs têm uma boa qualidade, primeiro o racing de corridas, Ainda é o mesmo esque não queimei nenhum. Mas pode vir a acontecer, mas só queimar tenho que trocar logo a placa inteira. Em vez de estar a trocar só um ESC, que seria mais barato, trocamos uma placa inteira. Passando para o próximo. Isto aqui é um buzzer, o que é que isto faz? Certo depois quando eu ligar aqui uma meu drone, ele vai aqui apitar, para aqui a buzina virada para o micro. Estes pipipis que vocês ouviram, é este buzzerzinho. O que é que isto faz? Quando a gente perder o drone no meio do mato, no meio da silva, no meio da erva e ativarmos uma chave para fazer o buzzer, começa a apitar o drone e assim a sua sabe onde é que ele está. E mais para a frente depois também vão ver a montagem disto. Como por exemplo, se quando começa a ficar com pouca bateria ele vai apitar. Ora, passando a seguir, passando aqui a seguir, eu usei um capacitor que está aqui assim. Que é esta coisa gigante, está aqui quase que o drone bomba para o lado, o peso. O que é que isto faz? Isto simplesmente acumula a energia, os picos. Eu, como uso material de média e baixa gama, primeiro, porque é que eu uso esse tipo de material? Segundo, é mais barato? E terceiro, porque, como eu estou no início, dou eu... Eu muito material, dou muita queda, parto muito material e assim estou a partir material mais barato. Para eu estar a usar material barato, há consequências e uma delas é. Há muitos picos de energia aqui no sistema elétrico. E o que é que isto faz? É absorver esses picos de energia. Que é para não queimar os outros componentes que estão à volta. Mas por isso eu prefiro para já usar um material um pouco mais barato e arranjar alguma segurança para ele não queimar. E assim eu vou treinando e o material que eu vou partindo já não é tão caro do que se fosse um material da competição. Ora, passando para a bateria. Eu usei estas baterias porque na altura estavam 3 ou 4 euros mais baratas. Era algo assim do género, eu mandei logo vir 3 algo assim de repente. Eu só boquei aqui numa coisa nestas baterias, devia ser para de 1500 amperes, 1300, 1500 amperes no máximo. Porque os 1800 já se tornam um bocadinho mais pesadas. Eu vou deixar na descrição esta bateria e uma outra que eu aconselho também, que são muito boas, já são uma marca um bocadinho melhor do que estas. O próximo é aqui uma caixinha aqui com porcas parafusos, anilhas aqui de, de nylon, eu aconselho da gente a comprar, porque depois para montar o drone aqui dentro está muito jeito, uma pessoa que para conseguir caber aqui tudo dentro, tem que comprar uma coisinha destas e ter, para quem tem um racing, tem que ter aqui uma caixinha destas com este material todo. Agora vou passar para o rádio, este rádio é o que eu tenho, se é o melhor, não, não é o melhor isso aí a gente está de acordo, mas em relação à qualidade de preço para quem está a começar, sim, acho que é um bom rádio para começar, apesar de estar limitado a 6 canais, onde conseguimos passar para 10 canais, onde 4 dá para usar as chaves e os outros 4 é para comandar o drone, acelerados, acelerados, para a direita, para a esquerda, frente e trás. Traz este receptor, mas eu no meu drone não usei este receptor. No meu primeiro racing usei este receptor, tirei-lhe a capa, meti lhe manga retrátil para ficar mais pequeno e coube lá dentro. Este aqui agora que vem aqui da série, eu vou usar este receptor que é compatível com o rádio. Por isso é que eu deixei o rádio e o receptor para o fim por causa de Isto depende de quem vai montar e como vai montar. Se tiverem já outro rádio com outro protocolo, já tem que ter um receptor compatível com esse rádio. Eu como vou estar a usar o Flysky, usei um, um receptor de rádio da Flysky. Usei este modelo, acabei de falar na lista de peças. E para a semana, começa a montagem do Racing, por isso. Até já!